Olá, eu sou Felipe Pereira e nesse vídeo eu irei falar sobre um console portátil da SEGA, o Game Gear. Bom galera, para quem não sabe, eu já falei aqui no, no site do Atemporal Geek também no canal aqui já, sobre os primeiros consoles portáteis da Nintendo. Então se você ainda não viu, dá uma conferida nesses links aqui embaixo e que também estão aparecendo na tela. Eles são muito legais para quem quer ter mais conhecimento sobre o assunto. Agora vamos falar um pouco sobre o Game Gear, ele foi um portátil da SEGA lançado lá nos anos 90. O SEGA Game Gear foi um console portátil de 8 bits desenvolvido pela empresa SEGA devido ao grande sucesso provocado pelo Game Boy da Nintendo. A SEGA tentou lançar um console portátil nos anos 90, entretanto, além da Nintendo, tinha como concorrente o Atari Lynx e o Turbo Express. Durante o início do seu desenvolvimento, ele foi apelidado de Projeto Mercúrio e foi lançado posteriormente no Japão com o nome de Game Gear. Ele chegou ao Japão já nos anos 90 e depois foi comercializado em 1991 para o Brasil e também para a América do Norte e em 1992 ele já chegou na Europa e na Austrália. Ele até os dias atuais é considerado por muitos como um Master System portátil pela semelhança entre os dois aparelhos. O Master System foi o primeiro videogame desenvolvido pela SEGA e algo que é muito semelhante sobre a história de ambos esses consoles é que a criação do Game Gear do Master System foram idealizados para que pudessem competir com os consoles da Nintendo. Mesmo possuindo vantagens sobre o Game Boy, como por exemplo jogos coloridos e com som estéreo, suas desvantagens hoje são consideradas as causas de sua derrota na briga com o console portátil da nintendo podemos citar então aqui como um exemplo o uso de 6 pilhas enquanto o game boy usava uma quantidade menor e que mesmo com essa alta quantidade de pilhas o tempo de uso do game gear Devido a sua taxa de consumo de energia gerada pelo uso exagerado do brilho da tela, era menor em comparação ao Game Boy. Talvez o maior erro desse portátil seja simplesmente o seu lançamento ter sido somente realizado um ano após o do Game Boy, e pela sua baixa quantidade de jogos em relação ao seu rival da Nintendo. Hoje a Sega e a Nintendo não demonstram mais desentendimentos, mas no passado a história era outra. Hoje podemos jogar os jogos da Sega em consoles da Nintendo e também em outras máquinas de jogos, como por exemplo os arcades, os smartphones, videogames e também nos computadores. Se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião aqui sobre esse console, se você acha que ele foi um console bom, se ele realmente apresentou mais defeitos fora este, e também não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar ele com seus amigos.